Para que eu consiga eu vou fazer uma regressão agora. Eu comecei o treino assim, porque eu sabia que eu ia dar o quadrado do Feder. Agora eu vou voltar para o mesmo exercício que eu comecei. Tentando refinar mais ainda a técnica dos 3,90, a mecânica dos 3,90. Né? Ao terminar o jogador tem que ter com um ângulo de 90 graus entre o pulso, entre o cotovelo e nessa abdução. Ok? Então vamos repetir, tentando refinar a técnica, limpar mais a técnica do jogador. Vamos lá. E Marcelo? Vai, só paralelo agora. Você viu que eu joguei a bola agora? para dar tempo dele chegar, agora eu vou mudar o lançamento. Porque eu quero desenvolver a parte mais atlética, a reação e a precisão. De novo, reação e precisão. Start. Start. Tô fazendo <coughs> filme, peraí. Preparar, vai. Hup. Hup. De novo. Dei lá, é? Isso, agora vem, vem. Aga. Nessa hora que a gente fez a paralela, não importa se ela é curta, média ou longa, ela tem que ir rápida para surpreender o adversário.